Uma força empurra você para a promessa de Deus. O propósito de Deus ali era chamar Moisés para o Monte Sinai, onde ele ia ter um encontro com Deus no meio do fogo, porque ele ia fugir dos egípcios no meio do deserto, mas o mesmo deserto ele ia voltar de novo para afrontar os egípcios, mas com a presença de Deus. Com um exército muito maior Do que o exército dos Egípcios, Deus fez ele conhecer Vou te mostrar um exército que derrota Todo o exército dos Egípcios. Tu, tu conheceu lá Moisés? Conheci senhor Tu vai ver o meu exército agora contigo naquele lugar E tu não vai ter medo da cara feia do faraó Não Tu vai falar Deixa meu povo ir o Faraó vai fazer uma cara feia Não tenha medo Presta atenção nessa palavra Diz que Moisés, a primeira coisa que ele fez foi escolher, a escolha dele Ele escolheu a sofrer junto com o povo de Deus Mas não pegar para si aquela riqueza do Egito Coisas que Deus condenava Deus condenava aquilo, o que, que ele ia pegar? Ele não podia pegar, né? Então ele escolheu sofrer com o povo de Deus mas não pegar aquela riqueza maligna do Egito Então guarda isso Quando ele tomou essa decisão Houve um rebolício no céu Houve uma, uma reviravolta né? Houve uma reviravolta As tuas escolhas que agradam a Deus Vai haver uma reviravolta Mas essa reviravolta é para abençoar você Deus vai abençoar você com essa volta. Guarda isso Então Os egípcios jogaram ele no deserto E dizendo assim Quem atravessa esse deserto Não vai conseguir chegar em lugar nenhum Vai morrer Ninguém consegue atravessar um deserto como esse Nem Moisés sabia Para onde ia Não tinha o um local exato Para onde ele ia Não, ele somente saiu andando pelo deserto Né Acabou a água, continuava andando Ele estava cansado, continuava andando Estava se arrastando, continuava andando Uma força sobrenatural fazia ele andar, andar, andar, andar, andar Até que ele parou ali nas terras de Getro Parou nas terras onde tinha um monte de Deus Onde Deus aparecia numa chama de fogo que força é essa que atraiu ele naquele deserto? O poder de Deus. Deus atraía ele e dava força e ânimo para ele continuar. É o mesmo Deus que está te dando ânimo e força hoje para você continuar. Deus está atraindo você para ele, porque a promessa na tua vida é muito grande não é coisa pequena, não. Não, não é, não. É coisa grande. Se a promessa é grande, a preparação é grande. Se a promessa é grande, a caminhada é grande. Então não fica, fica achando que o negócio é pequeno, é pequeno não, é grande. Se você está fazendo o que ninguém está fazendo, você vai receber o que ninguém está recebendo. Guarda essa palavra. Olha, Deus une propósito também. O propósito de Deus ali era chamar Moisés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 Então eu quero te dizer que Deus está contigo Deus já colocou um amor no teu coração E já colocou o amor no coração dessa pessoa Não sei se está no deserto, se está em casa, se é onde está Eu sei que tu vai para o deserto E vai na direção de Deus E quando voltar, você vai voltar com Deus E vai voltar em busca da terra prometida né? Você já tem o reino do céu Você já tem a terra prometida, o reino do céu Mas existe uma terra prometida que Deus quer os teus sonhos mas agora Deus está chamando você Do teu sonho Para você pisar na realidade Que agora vai acontecer Na tua vida, tá bom? E Deus não vai deixar Tocar naquilo que é teu Como Deus fez com o Abimeleque Que não deixou tocar na mulher de Abraão Deus vai fazer a mesma coisa contigo Ninguém toca no que é teu, tá? Receba essa palavra, receba essa promessa Coloca o teu like aí Coloca o teu amém, pode comentar também, porque o milagre já está acontecendo na sua vida, só que você não está percebendo.